A licenciatura em Programação e Produção Cultural da Escola Superior de Artes e Design das Escolas da Rainha dedica-se às áreas de Programação, Curadoria, Gestão e Produção Artística. Há uma base teórica sólida, o curso junta uma vertente prática na qual se exercitam competências em todas as etapas da construção de projetos e nos quais se envolvem artistas, músicos e outros autores para o desenvolvimento de projetos culturais sustentáveis. A importante prática da licenciatura é apoiada por um conjunto de estruturas, dentro e fora da escola, que acolhem os eventos programados e produzidos pelos alunos. De entre estas, destaque para o cubículo, um espaço dispositivo desenhado especificamente para receber estas atividades e que se localiza nas instalações da própria escola. Sendo ainda numa fase inicial, sendo no primeiro semestre ainda, quase no segundo. Uh, identifico-me, penso que identifico-me mais com a parte da direção técnica, da realização de, de eventos musicais. Um os pontos fortes que eu vejo no curso é a partilha de experiências, porque, ou seja, neste curso, o facto de trabalharmos com professores que exercem na área, com artistas conceituados, sejam eles uh, nacionais ou internacionais, faz com que isto tudo seja uma aprendizagem natural. A licenciatura conta com um corpo docente com prática ativa e continuada nas áreas da curadoria, da programação ou da produção de eventos, colaborando regularmente com instituições internacionais e nacionais. O estágio de final do curso é realizado em organismos culturais de referência, orientando para profissões como a curadoria de exposições, a consultoria e a gestão de projetos culturais. A comunicação e a produção de conteúdos de apoio artístico, a programação de festivais, o planeamento, a coordenação e a produção de eventos em organismos público ou privados. Outro dos pontos fortes que eu vejo também é a teoria. A teoria ajuda-nos, de certa maneira, a seguir um evento das maneiras, da maneira que ele deve ser. Um... A seguirmos regras, que são bastante importantes, que, sei lá, os planeamentos, os orçamentos, as licenças, isto tudo faz com que um, um evento corra com curso Conhecer uma conveniência prática é muito importante, em que ao longo dos três anos de sucessitura podemos ir aplicando basicamente o que, o que vamos aprendendo, seja com ateliês, com exposições, apoio de outros eventos com outras atividades com a Bienal de Arte Contemporânea em Coimbra, em que pudemos aplicar de forma super concentrada toda a relação, seja com artistas, com curadores, em que, uh, em que deu para cada aluno encontrar um bocado do seu caminho e perceber de que, o que é que gostava de aplicar realmente para tudo que gosta. E, e essa semana foi o grande ponto de motivação para vir trabalhar aqui com a Alas o curso beneficia ainda do enquadramento e do apoio financeiro da Cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade.